Cadê o Renatinho? Cadê o Raiz ali? Ó? Ô, tu Nossa. viu, Marquinhos, que nós estamos com o Belly que está contra? Oi? O tem o cara de Black que está no time contra? Aquela skin rara? Aham. Uhum. Ó, oh, cadê ele? Esperar ele aparecer. Eu quero ver ele também, acho que eu nunca vi. Ah, lá. Lá. ah mas esperava mais. Eu também, parece que eu também esperava é. mais, mano. Desceu até já, né mano? Se nós for mid aí, dá pra dar, né gente? Será? Dá, dá pra dar, mas ela vai Não. pegar três, né? Vai, vai coisar o shield. E eu tô dois ainda. Dá um jeito de tirar. Dá pra matar, ah. dá pra matar. É seu, é seu, é seu, é seu. Mais um, mais um, mais ah, um. Eu queria muito, eu queria muito, Marquinhos. É sobre isso, tá ligado, velho? Eu ainda acho que é sobre isso, velho. Por que, que é sobre isso? A gente falou, vamos matar ela, Renatinho. Eu acho que dá pra matar. Bum. Matamos. Agora sair vivo é outro rolê. Sair claro. vivo é outra história. E agora ela tá valendo gold, tá ligado? Então pra mim tá de boa, velho. Ela tá valendo gold agora, né? Gold Caraca, será que nós calculou isso? Ah, foi pra mim foi ótimo isso. Pô. Pode. Postei. O Riven mandou logo um FF, né, mano? Esse aqui você vê que é fraco. Caralho, mesmo. mas já, mano? Esse nós já sabe, né? Olha, o cara quitou mesmo lá, galera? Olha lá, quitou. Ah, que é isso, cabecinha. pô. Um gank um kit aí? É o novo meta? Mano, o cara quitou mesmo, galera. Olha pô. E o cara percebeu aí, né, mano? O Victor vai querer ficar matando ele, não vai, mano? Ele foi acessar Renatinho.com, será? Mano, olha o Victor, que safado, esse mano. Tacando laser <risos> nele. Olha esse Victor, mano. Só na laserzada, né, ele Vai mais um, ó. Olha! Pô, eu queria ir lá no top agora, era freaky, mano. olha tá o cara tá FK. Ah, não mata esse cara aqui, né, mano? Vamos tentar? Mano, ele vai pegar seis agora, tem que matar agora. Fudeu. Hum. Aí, mano, Marquinhos. É só isso mesmo a nossa apresentação? É, é só o que temos pra, pra doar aí, mano. Ainda tá que ele errou. Olha o Victor, mano. Mano, o Victor tá conseguindo errar o laser com o cara parado, <risos> mano. Ele tá fazendo a pachorra de errar, velho. Mano, eu tô pensando em você pegar nível 6 e eu ir lá no top e você apertar R no cara, mano. Ou não cara. vai mid mesmo? Acho que Mid, velho. Não vai, tem, tem que tirar o shield dele, vai. Será que ele vai vir reto em mim? Um beijo, Marquinhos, por favor. Eu tá colo, bom, pelo filho. menos. Não, tá bom, tá ótimo. Pegou o gol. Pegou. Dele. Mano, olha a vida que o cara tá ficando top, só pra matar o man. Oh. Já liguei a bomba aqui, foda-se. Marquinhos, não perdoa ele, velho. Papo reto, velho. Se ele perder o seu wave, vai ser ruim, tá ligado? Nossa, ele ultou o wave. Tá sem ult, tá sem ult ele, Marquinhos. TUK! <risos> cara, que é risca! Flash top. Eu vou botar o top! Eu vou, vou botar top demais! <risos> mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, <risos> oh, o Rivy voltou, pô! Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô do cima pai. mano. Acho que vou ter que ficar jogando pelo bot, velho. Não, não dá pra matar mid e essa morgana. Aliás, dá, né? Que essa HP aí tá. Eu só vi a cabecinha, velho. Eu fui lá pra flash. Né? So... É uh, que isso, do... to... é você acha? Esse aqui pode? Não pode nada. Você quer pegar pra você? Não, eu vou pegar. Cadê? É seu, brother. Vou roubar, vou roubar a laruga dele ali, ó. Rouba, tá rouba, rouba! Ai! Tô dois níveis no cara, não, mano. Mano, denunciei ter... essa Riven aí, galera. O cara só quitou mesmo, mano. Eu vou até roubar o Riven do Renatinho pra comemorar aqui, velho. O cara não, só não, quitou, mano. mano. Ah, o Riven voltou, Renatinho. Ah, ah Eu já tava imaginando aí a gente não. de 4. Um, um, um, pois velho. é, era essa pegada. Ganhar 4x5. Ah, e agora vai ficar sem graça, hein? Ô Kito ah. não quita, né, galera? É, o cara você... falou Ah, FF, vou quitar e não quita. Ameaçando, não, por é. repete. Vamos lá, vamos lá matar a top então, pegar aquele shutdown. Um. Ó. Já liguei o monstrinho, já liguei Opa. o tratorzinho. Prrr... Tuque. Salva Maquinho, uhum. temos outro mais um mês com um melhor lançar o Mativani. Fodel, velho. E eu, eu, eu a... vou Matou God. Eu vou, hein, eu vou, hein, eu gosto. Tu gosta? <risos> precisa dar na tarde do trash, bom. mano, precisa dar na tarde do Thresh. Pega e sai saindo, hein. Mas eu sobi a a ah! mano. Ah, talvez eu saio! Ah, eu saio. Ah. Ai, tu saiu! Aaaah! Não ia ah. ter coelho, não. Acho que eu vou de tuque, hein, acompanha. Ah, vai, oh, tá oh. muito louco, tá mais louco. Ué, você matou, oh. pô. É, não sabia não. É que Vai apareceu o negócio né? do Dagrão na da hora. Ó, quem tá aqui então? Vai de tubo nela? Oxi! ir IK no cara? Eu tá... dei IK no cara. Nem tempo deu soltar a tela só, achei que. Caralho. Fala nesse boneco é paia, mano. Ramos é muito forte aí. Por isso que o Lorde semi é transan transante, tá ligado? Cadê esse boneco aqui, velho? Nossa, que é... O cara vai morrer só me dando auto ataque, mano. Tadinho, velho. Holy... Perfeito, mano. Maravilha. Agora tô começando a ficar fortinho, velho. Será que a Riven viu que o nosso time tava bom e voltou pro jogo pra não perder, velho? Dá pra imaginar que talvez eu senti que ele deve estar tá ouvindo a live, sem maldade. Acho que eu vou tentar pegar esse cara aqui, velho. Ah, eu tô, tô pronto pro teu tuque já, velho. Tuke, Tuque! tuque. Quer tentar um Siege mesmo assim? Dá pra dar, Tá né? Então bora. Viu que tem flash? Só um pequeno bait, só. Aí. Tá bom, tá bom. É isso, filho. Calma que eu já viro Nossa. nele, calma. Tá girando aí, cara. Bate na torre só, bate na torre só, bate na torre. Bate ele aqui. É torre, torre, torre, torre, torre, torre, torre, torre, torre, Confia, confia, confia. Aí. Porque é a torre tem tudo, né? Bola, bola. <risos> Ô, louco, olha o Riven. Voltou pro game, pô. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Valeu, Igtsuks, mano. Obrigadão pelo sub com a gente aí. Seja bem-vindo, meu deputado. Caralho, Renatinho! Acho que eles são barão, Eles são baron, viu, velho? Ih, cara. Você tira o cheirinho, ó. É... Nossa! é o roubo. eu, eu tá doido pra dar o um Tukizinho certo, hein, mano? É. O tuque vai ser pra sair vivo, Botafé? É sério que ninguém vai vir me parar, mano? Acho que não. Eles estão. Nossa! Ah, Puta mano, a Caitlyn que aí, pegou, mas... mano. Foi a Caitlyn ainda. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, estupro, bora, bora, bora, Dá o tuque, dá o tuque. Abi, abi, Que flash, hein, Keikin? Que apresentação no flash, Caralho. hein? Brother? Nem se ela não tivesse uns três flash desse, eu acho que ela sairia viva. Nossa, a torduei na hora certa. Caralho. Nossa, o Bitão tá vivo. Tem outro um Tirati! Ué, eu você tá indo? Cara. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Se brota, se brota! Puta, mano. Só ganha tempo, só ganha tempo, que o RBI chega, velho. Só vai ganhando tempo, só vai ganhando ganha tempo. Ganhando tempo, ganhando tempo, do jeito que você pediu. velho. Okay. Má o máximo que você puder, velho. Mais dois segundos. Pronto, matamos, matamos. Ganhei o suficiente, mano, acho. Tá, ah, agora é o. Agora é só mais tocar aqui, velho. É normal ou Ranked? Eu acho. Eu não sei se é o Ranked, mano, nós três, tá ligado? O que, o que vier tá bom. Ó! Oh! Ó! Oh, oh. A Riven não pulou não? Puta oh, doido! Boy. Nossa, tem um trash explicando. Vocês matam, vocês matam, vocês matam. Jogar <risos> <guardo> tatuzinho hoje. <risos> Caralho, cara, bem zoando. Tadinha da Caitlyn, mano. Não bate nela, não, Marquinhos. Deixa ela morrer sozinha. Ah, tá. Ah, né? cara. Não, não, não. não chegou, eu tava tentando bater nela, não tinha o que fazer, não. Tô a fim de dar aquele tuk, Renatinho, que só você sabe acompanhar. Não, embora, então bora? Então bora. Então esse Victor aqui, vamos ver se dá tempo de chegar nele. Dá tempo, dá tempo. Ó. Sempre dá tempo do tuk chegar, mano. Bora, bora, bora, bora. Corar, é mesmo, dá pra fazer corácia no lugar da bota. Ó, oh, o mid. Mano, onde você for tocar, me chama, pô, que eu, eu coelho. Vem, vem, vem olhando eu aí, na bolotinha, no minimap. Oh, a a Morgana trollou. Bem... Mano, por que, que, que essa Morgana primeira. acha que ela podia puxar essa wave safe, né, mano? Que doideira. Mano, mas a rapaziada ali tá vindo cobrar, eles não querem deixar os amigos dele, não, mano. Ah, então bora. E a Jinx tá longe. Olha claro que é esse aqui, não, Renatinho, Corre muito, corre muito. Corre, Nossa, tipo, pra caralho. Tá, corre pra caralho. A Jinx tá bot. Nossa, mano, pior que o que deu nem botou. Deixa eu ver se eu salvo o brother. Nossa, fudeu. Nossa, aqui, chamei a atenção. Não, fudeu não. Consegui salvar um aqui, é só se sair Vai, mesmo. Clean na catapa, Renatinho, que eu vou pegar outra wave. O pior que Man, o tapa tá nice. aqui era nosso, mano. 100% velho. Meu eu deus, de Renatinho. Nossa, nossa acho que ela, se ela morrer, fudeu, hein, mano. A Jinx morreu, Marquinhos. Perdemos, mano. Legends never die When, when it's gone die. upon the real Mano, não acredito que tu СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА